A gente não, não costuma chamar o reciclado de, de lixo, né? A gente gosta de chamar de é, resíduos sólidos, né? Hoje, aqui na nossa região, são mais de 500 catadores. E em Florianópolis? 300 e pouco. A gente consegue fazer 120, 130 toneladas a mês.